E aí galera, começando mais um vídeo. Hoje a gente está aqui em Arapiraca, primeiro pedal da Opus Telecom. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscrevendo e ativando as notificações. Fui galera chegando agora aqui em Arapiraca, vai ser o primeiro passeio ciclístico da Opus Telecom. Estamos aqui, já estamos aqui no carro, chegando no nosso destino. Aqui a pouquinho estamos lá, não tem novidade aí no canal. Bora, doar, aí meu e e aí, Vamos é tá embora! <risos> galera, chegamos agora aqui em Arapiraca. Olha a quantidade de ciclistas, de bicicletas. Tá aqui a galera do Marcel em peso. Vamos <risos> Pessoal, o pedal aqui hoje, top em piraca né? da OPSelecom. Dá tá de parabéns pessoal, viu? Valeu quem Só perdeu quem não veio. Viu? Um pouquinho pra nós sair mais chegou aqui a na pirata só tem, tem que... galera, passando na região rural aqui de Alapiraca, de Região Agreste, Galagoas Fazendo um pedazão bem legal, são vários grupos reunidos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 Holla is my baby I tell you though cause I'm feeling so good cool. I tell you though cause I'm feeling so good cool. Oh my darkest memories now let me fall back Você vai estar galera está chegando no destino. Pedalzão aí por Arapiraca. Primeiro pedal da outra telecom. Exatamente tá aí para o nosso canal do YouTube.